Uma coisa nós temos certeza Se Deus é por nós Quem será contra nós? Quem poderá é, Acusar O povo de Deus É Deus quem nos justifica Porque Deus não poupou o seu próprio filho Mas por todos nós Ele o entregou Glória a Deus como também ele não nos dará juntamente com Jesus todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Se Deus é por nós, se Deus está do nosso lado, se esse Deus cuida de nós, como Ele mesmo diz, quem será contra nós? Quem vai acusar o povo de Deus? Quem vai afrontar o povo de Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Guarde essa palavra no seu coração. Quem nos condenará, pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à destra de Deus e intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Quem? Quem pode nos separar do amor de Cristo? A única pessoa que nos pode separar do amor de Cristo Somos nós mesmos, nós mesmos, porque ninguém mais pode fazer isso. Se nós não quisermos estar andando com Cristo, se nós não quisermos viver com Cristo nessa terra, com certeza nós ficaremos separados dele. Mas a palavra diz, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a tribulação não separa ninguém do amor de Cristo, não. A perseguição e a fome, a nudez, o perigo e a espada também não. Porque Paulo sofreu tudo isso. E, no entanto, ele permaneceu firme na presença do Senhor. Ele não se afastou do Senhor. Ele não saiu da presença do Senhor. Ele ninguém pôde ser do amor de Deus. Ninguém. Nem fome, nem perseguição, nem tribulação, nem acusação, nada separou Paulo do amor de Deus.